O Portal AgroLink está na 29ª Copavel, aqui em Cascavel, no Paraná e atrás de mim uma lavoura experimental de milho. E quando a gente fala em inovação nesse tipo de sementes, a gente lembra da Dow AgroSciences que pesquisa e vai atrás de novas coisas para o produtor para melhorar a sua safra. É, Sandro Alves, o que, que o produtor que vem até o stand aqui da Dow AgroSciences na Copavel está encontrando de diferencial? O produtor que vinha ao nosso estande aqui na Copavel, ele vai encontrar híbridos de alta performance produtiva e também ele vai encontrar todo um portfólio à sua disposição. O Powercore também é uma atração, né? Qual que é o diferencial dessa semente? O Powercore hoje é a nossa biotecnologia líder de mercado. Ele é um estaqueado com cinco genes, ao qual ele vai conferir uma tolerância às principais pragas da cultura do milho e também uma tolerância a alguns herbicidas. Ainda falando em variedade, né, a gente tem o trio super precoce. Esse tipo de semente também traz inovações lá para o produtor. Né? Isso mesmo, o trio super precoce vem contribuir com o agricultor, principalmente na parte de super precocidade, aliada à alta caixa produtiva e também a um complexo de, de controle de doenças e grãos, e sanidade de grãos. É, dá para se dizer que o produtor, na prática, vai ter um produto melhor e também uma economia, já que vai usar menos defensivos lá na sua produção? Com certeza. Nós estamos preocupados justamente com isso, em trazer soluções inovadoras para o produtor, ao qual vai diminuir o seu custo na lavoura. Perfeito. E os produtores estão vindo né, até o stand, estão tendo ciclos, né, experiências. Como é que está funcionando esse tipo de experiência aqui dentro da feira? O produtor que vem aqui, ele está vendo algumas inovações também no controle e manejo de pragas e plantas daninhas. Ele chega ao nosso, ao nosso stand ele vai ter o quê? Ele vai ter principalmente qual é o seu problema que está ocorrendo na região, com isso ele vai participar do manejo integrado que existe, né, disponível a ele, e posteriormente a solução que nós apresentamos. Perfeito. E vocês é, chegaram a fazer um estudo se tem alguma região do país onde não se pode plantar essas sementes ou é, todas as regiões aceitam tranquilamente essas novas variedades? Os nossos híbridos de milho eles possuem é, adaptabilidade no Brasil inteiro. O que vai mudar é o posicionamento desses híbridos. Então, nós temos um posicionamento para cada região. O agricultor de cada região procura as pessoas que estão nossas, que estão aptas aí a fazer essa recomendação. E aí é com certeza a garantia de uma boa safra, né? Com certeza. Alta, alta produtividade com rentabilidade. Sandro, obrigada. De nada, obrigado. Eu sou Elisa Malicheski, direto da 29ª Copavel para o portal AgroLink.